<risos> <risos> Três passarinhos. Caralho! O boneco não dá tá mais dano, cara! Mano, eu posso falar true? Eu só não ganhei por causa da runa, velho. Eu sei que eu vou. Ah, eu desculpa, eu desculpa. Mas, mano, eu tava de inspiração, filha da. Se eu tivesse com a runa de cura aí, de tanque, eu matava ele, velho. Ou sei lá, pelo menos.